Hey, hey, detetive ninja, seja bem-vindo a mais um vídeo hoje, gente, eu estou aqui com o um vídeo de Sarong Wargaming. Porque a primeira gravação ficou uma bosta. Eu achei que ficou uma bosta, mas talvez eu vou enviar esses dois vídeos. A primeira gravação ficou uma bosta, porque ficou muito alto. Porque eu coloco a mão em cima do, do áudio e o microfone é abafa. Então.. Não dá pra escutar o barulho do jogo Aqui é pra conhecer o mapa O aquecimento termina em 15 segundos Bom, eu já cheguei a minha primeira partida Foi muito ruim, eu morri eu até vergonha e o que aconteceu? Só lá esse personagem Eu escolhi a Sara que é a gostosona Me lembro da Prison Break Não sabe o que, né? Esse apaixonado, um espeitão gostoso mandar bem. será é suporte. Bon, eu os eu, eu macho. E olha o pirocudo. Beast boy. um gente, eu acho que. Eu diminui o áudio do jogo. E a música, o áudio do jogo, os efeitos sonoros para estar melhor, para escutar a minha voz Porque, né, luck, porque o bagulho ficou louco, né, não deu E a primeira vez, né, a primeira vez sempre é ruim eu sei que o um inimigo é vermelho, o outro já caiu ali Já caiu também, tá caindo todo mundo, vou cair também First, Não, calma, tem Deus aqui em de cima Ah, essa arma aqui é ruim É aqui que clica, eu tava clicando errado Deixa, tem assistência e do diabo, caí também no buraco. Amiga, pra ir pra onde? A gente fazer aqui. Aqui eu acho que é. Mata-mata, né, gente? Ai meu Deus, eu não sei se eu tô bom, gente. Tô em grande perigo. Tem dois aqui me atirando. Eu vou morrer. Ah, assistência! Assistência não, kit médico. Você pode usar kit médicos. Eu aprendi, tem 5 minutos agora. Tem um lá em cima. Tá de 4x4. 4. Tá todo mundo de 4 e ninguém fazendo nada. 4x5, estamos perdendo. Pra ver quem consegue matar 50, eu acho. Pra ver quem não consegue matar mais, ganha. Meu Deus, 4x7. Acho que esse vídeo aqui tá pior, né? Porque estamos perdendo. Você não vai matar não. Puta que pariu. Gente, eu sou noob, me ajuda! Como é que corre? Tá correndo não é essa, não. essa bunduda correndo? Ó, oh, inimigo desfilando aqui na minha zona para de clicar. Eu pensava que tava dando tiro automático. This will help. Você foi eliminado por você mesmo com a gente ter suicídio. Tô chocado. eu não tô nem chocado, não tô nem surpreso. Porque comigo eu posso fazer o que eu quiser. Então essa partida aqui tá muito pior. Meu Deus, eu tô clicando em cima do Gente, atrás de mim, me encoxando gostoso. Eu não vi, ah, já morreu. Ô, oh, diabo. Não tem como, gente, jogar celular. É muito ruim. Talvez eu mostre a minha primeira partida como é que eu fui. Mas aqui é foi pior, porque eu me matei. Sai coelho do hum, tomando. Sou muito ruim. Não tem como pular, não tem como agachar. Eles deveria melhorar isso, hein? faltou dois minutos E eu continuo no ban aqui, clicando no botão Mano, essa arma é muito ruim é, Eu tenho que saber como trocar Eu tô me tirando, gente Meu Deus, isso é pra onde eu tô indo Gente, gente é um inimigo aqui Gente, eu sou muito ruim E aí, na bundinha E ele nem me viu ainda. Eu acho que isso aqui tem que coletar. O que está acontecendo aqui em cima? Eu cheguei pra arrasar. Oh meu Deus! Ah, ele me deixa lento. Eu não consigo matar ninguém também Ai, meu Deus, eu vou fugir Ai, meu Deus, corre, corre, corre, corre Corre, me deixa pai. Ô, oh, diabo, não joga o curativo, não Isso a proteção Gente, eu não, eu não gostei tem... Ah, aqui eu vou tentar controlar aqui embaixo porque senão não tem como. Eu, tô, eu toda hora estou apertando o botão de atirar é porque tem que controlar a tela e andar. Você já termina. Né? Eu não fiz nada. Mata um por vídeo. Cadê esses inimigos? Eu tô procurando, né? Meu Deus! Pai, eu matei três aqui! Eu matei um, não acredito! Eu me matei, não matei um! Gente, tá muito ruim! Para de fazer isso, demônio! E cada personagem tem uns um poder, né? Aquele que eu vi em um vídeo, e você deu 30 25. Estava tudo perdido, mas eu não estava perdido porque eu estou aqui. E foi o melhor: é... eu matei um 4, 9, 11, 3, 4, 5. Tem de aí, bot. Será que será que é bot? Ó, nível 2, porque eu já, já fiz o primeiro vídeo é, E já tinha feito XP Vem para construção nível 3, eu sou bom Eu não sei como... Vou configurar, vem com a minha conta que que é isso, gente? que que é isso? Gente? Tá mostrando a minha localização, eu não gostei tô... Pode vir me buscar, gente, então esse é o vídeo Acho que eu vou enviar esse vídeo O outro também acho que eu vou enviar depois